E aí galera, bem-vindos ao canal G Escape oficial. Hoje nós vamos fazer a demonstração da maneira correta de se instalar o full G Escape e nós vamos utilizar a XJ6 para fazer essa demonstração. Depois de retirado o escapamento original, é necessário substituir os anéis de vedação do escapamento. Retira-se o anel original. No kit G Escape já vai os quatro anéis novos para ser substituído e evitar o vazamento, correto? Para facilitar a colocação do anel de vedação, no kit de escape vem uma bisnaguinha de silicone. Nós vamos aplicar um pouco do silicone em cada anel de vedação para que ele não fique caindo na hora de você instalar o sistema full. é muito simples. Aplicou um pouco no contorno do anel. E coloca ele no lugar. Isso vai evitar na hora de você colocar o full o anel ficar caindo e atrapalhando a montagem. Após colocar os anéis de vedação do escapamento, pegamos o sistema full de escape e encaixamos na posição correta. Os encaixes do sistema full da GSCAP são precisos, o encaixe é muito simples e fácil. Depois do coletor colocado no seu devido lugar, não é necessário fazer o aperto de imediato, é necessário que ele fique ainda solto antes de colocar a ponteira, depois nós vamos colocar a ponteira na sua posição correta, todo o conjunto montado, aí sim nós vamos fazer o aperto total. Para a fixação da ponteira. Já vai vir no seu kit de escape um suporte ideal para você fixar da onde saiu o escapamento original. Então vem esse suporte de aço inoxidável. Nós vamos utilizar o próprio parafuso que saiu do escape original com o suporte de escape. Para facilitar a sua montagem já é interessante você colocar o suporte já na ponteira. Vai simplificar a sua montagem. Todos esses parafusos. Também vêm no kit de escape. Não tem nenhum tipo de adaptação. Se utiliza os parafusos originais. E os parafusos que já vão no kit de escape. É só encaixado. É interessante que a braçadeira se mova. Para um lado para o outro. Para que você tenha condição de adaptar. Na, na posição correta. Feito isso. Nós vamos colocar o silicone para garantir uma vedação perfeita Parafuso original No próprio local aonde foi retirado o escape, só posicionar na posição correta, porca e a arruela também já vão no kit de escape. Todo encaixado, nós vamos fazer a fixação da ponteira no sistema 421, que é feita através de molas, o mesmo sistema de competição. Depois do conjunto todo encaixado, todas as peças nos seus devidos lugares, aí sim nós iniciamos o aperto do conjunto. De preferência se inicia através do suporte, posicionando a ponteira no lugar correto, de preferência elevando o máximo de altura, aí sim inicia-se o aperto total do conjunto. Fazendo dessa forma, evita-se da ponteira ficar muito baixa e raspar no chão. É isso aí, galera. Simples e rápida a instalação do sistema Full g -Scape. Agora é só acelerar a sua moto e curtir o rombo G-Scape. Galera, e também temos novidade. Nós aproveitamos a XJ aqui na G-Scape e vamos fazer mais um lançamento. O grande sucesso da ponteira GP na Hornet, nós vamos ter agora também para a XJ. Vamos demonstrar como é simples a colocação dessa ponteira também. É isso aí galera, nós fizemos algumas alterações no sistema Full para que fosse possível utilizar dois tipos de ponteira. A tradicional, embaixo da pedaleira, muito conhecida, e também o nosso lançamento, a GP, grande sucesso na Hornet, agora também na XJ6. E é muito simples a colocação. Com o mesmo sistema full, desenvolvemos um link para ela, faz a conexão no sistema full. Desenvolvemos um suporte que é fixado na pedaleira, retira-se o pino original da, da moto. No próprio kit G-Scape já vem o parafuso para você fazer a fixação do suporte, muito simples. Suporte discreto, fica imperceptível na moto. É só encaixar a ponteira GP. Espaçador, braçadeirinha. Depois de tudo encaixado, suporte no lugar. Verifique -se, se não está pegando na balança. Puxa um pouquinho, faz o, o aperto necessário. Está pronto. Lançamento de escape ponteira GP na XJ6.